Olá, amigos e amigas do Matemática Pop, sejam todos bem-vindos ao canal. Aqui é o professor Rodrigo falando. Vou trazer hoje uma questão do Enem, uma questão que fala de sequências numéricas, bem interessante. Eu catei essa questão do Enem 2019, prova amarela uh, PPL. O que é essa? Essa prova é uma prova especial do Enem, uma, uma aplicação para pessoas uh, com priva uh, privação de liberdade, tá? Então provavelmente você não deve ter feito, mas eu achei ela bem interessante e vale a pena acompanhar. Prometo ser bem rápido e objetivo, então fique aí, acompanhe após a vinheta, tá?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 Sinalizar aqui como tentativa 1 tá? Ele gasta 30 segundos para digitar Supondo erro Então vai para a tentativa 2 Então teremos que computar 60 segundos de espera Mais o tempo para digitar novamente Em caso de erro Vai para uma tentativa 3 Aí teremos 120 né? Que é o dobro do tempo anterior Mais os 30 segundos para digitação Novamente Erro então vai pra, foi para a tentativa 4 e gastou, então, teve que esperar 240 segundos da tentativa anterior, mais os 30 segundos novamente da digitação. Ora, uh, somando todo esse período, nós vamos ter o tempo total gasto. Eu vou ajustar aqui, então, 30 segundos na primeira, 90 segundos na segunda, na terceira, 150 segundos e na última, 270 Somando aqui, novamente, nós temos 30 mais 90 mais 150, 270, mais 270, chegamos a um total de 540 segundos. Então, veja aqui, conforme prometido, chegamos rapidamente aqui no resultado, é uma, a gente perde mais tempo lendo a questão do que resolvendo propriamente dito, mas precisa muita organização, Uh, Podem postar nos comentários, qualquer dúvida, fiquem à vontade. Aqui, resposta correta, letra C, 540 segundos. Uh, voltando aqui, então pessoal, obrigado a todos que acompanharam o, o vídeo. Não se esqueça se esse vídeo foi útil, tem muito mais conteúdo para vocês uh, com essas características no nosso canal lá do Matemática Pop. Não esqueçam de se inscrever aí embaixo no cantinho, tá? se não é inscrito, se inscreve, fica por dentro de todas as novidades, tá bom? Falou, até mais, grande abraço!